Olá, eu sou Gilberto Susbach, fundador do Vida Magni, e quero compartilhar com vocês agora algumas técnicas orientais de preservação da saúde para ajudar você no manejo do estresse e no controle da ansiedade. Eu sou pesquisador de filosofia clássica, neurociência, ferramentas de desenvolvimento pessoal e também sou faixa preta em artes marciais. E quero trazer para vocês algumas técnicas orientais aí que vão ajudar você a manejar o estresse e a controlar a ansiedade. Sobre a ansiedade e o estresse, uma coisa que é importante a gente começar a entender é que a ansiedade e o estresse, ela vai se instalando no corpo. Para compreender isso, é preciso entender que mente e corpo trabalham com um sistema integrado. O que acontece na mente se reflete no corpo. E o que, que acontece no corpo se reflete na nossa mente. A gente precisa trabalhar de maneira integrada esses dois elementos para que a gente consiga e controlando, manejando o estresse e controlando a ansiedade. E uma das coisas importantes nesse processo é trabalhar corretamente a respiração. A respiração é fundamental, porque se a gente não respira, a gente morre. Acontece que se a gente respira errado, a gente começa a se sentir mal. Quer ver um exemplo disso? Como uma pessoa ansiosa respira. No momento de ansiedade, de estresse, você vai perceber que a tendência da respiração é subir para a região da caixa torácica e ficar cada vez mais curta, mas essa não é a respiração natural de uma pessoa, para você entender como é a respiração natural você precisa observar uma criança, a gente quando nasce respira corretamente e você vai ver que a respiração fica na região do ventre, a respiração diafragmática ou a respiração baixa como eu costumo falar, essa respiração baixa precisa ser é, recuperada porque é justamente ela que vai ajudar você a reduzir os efeitos do, da ansiedade e do estresse. Quando você faça um exercício, coloque a mão sobre o ventre e na lateral e inspire profundamente e lentamente. Se a respiração estiver correta, você vai perceber uma leve elevação, movimentação da mão para frente e para lateral. Se aconteceu isso, parabéns você está com a respiração correta. O que eu tenho percebido é que a maioria das pessoas quando respira... Ela enche o peito de ar e ela não traz a respiração para baixo, acaba se sufocando com o próprio ar. Essa é a respiração própria da pessoa ansiosa, da pessoa estressada. Então um exercício inicial é aprender a descer essa respiração e baixando essa respiração. Como é que você faz isso? Você coloca um comando mental a consciência para isso. Então tenta agora, coloca a mão no ventre, a mão lateral e inspira profundamente. Imaginando que o ar está descendo para baixo, empurra esse ar em direção aos pés. E depois solta o ar lentamente. Se não conseguiu, faça o seguinte exercício. Em vez de inspirar o ar, apenas relaxe o corpo e imagina que o ar entra e sai pelo ventre. Não se preocupe em inspirar e expirar o ar, isso é um processo natural, o corpo sabe fazer isso. Simplesmente imagine que o ar entra e sai pelo ventre. Você vai ver que a respiração fica mais fluida, mais leve, parece que abrem esses canais da respiração. E você consegue trazer a respiração para baixo. Essa é a respiração correta. Se ela acontecer exatamente como eu falei, você conseguir trazer a respiração para baixo, se você tiver umas 4 ou 5 respirações desse tipo, é possível que você sinta uma leve tontura. Não se preocupe, é normal. Significa o quê? Que está entrando mais oxigênio no cérebro. Como ele não está acostumado com fartura, com tanto oxigênio, é natural que dê uma tonteada. Mas não se preocupe que isso volta logo ao normal. Por enquanto ficamos aqui. No próximo eu vou explicar os quatro passos da respiração. Agora eu te peço e curta e Deixe seu comentário. Por que valeu a pena assistir esse vídeo. No que, que ele te ajudou. E se gostou, compartilhe. Nos vemos na próxima.